De falar um pouco sobre o One Piece Então rapaziada, hoje vamos abordar uma teoria que eu já venho pensando há um tempo E demorou um pouquinho, mas eu consegui achar materiais bons pra montar esse vídeo Então, a teoria é a seguinte Kuina, a amiga de infância do Zoro e sua principal rival Seria Drácula Mihawk, o melhor espadachinho do mundo? Muita loucura, provavelmente não Ai mas... <risos> <know. risos> não, não, ai não Não é que a Kuina vai ser o Mihawk? Cavalo <risos> Oh, meu Deus do céu. O cara literalmente aparece no mesmo capítulo que a Queen é um bebê, velho. Eu gostei que ele conseguiu um material. Conseguiu um material excelente. Pra... Melhor teoria de ofício. Depois dê uma olhada aí. Queen está viva e seria Mihawk. Esse é o SBS, meus amigos. O dia mais aleatório da sua semana. Que são perguntas enviadas por vocês. Ou umas teorias assim, né? Respondidas por aqui não tem muito gabarito. E você quer participar é bem simples, é bem fácil. Os links estão Desculpa, galera. Os links estão aqui na descrição. É só entrar aí, deixar suas perguntinhas e vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Sai, <risos> Pensar que o do Ricardo Dias aqui, que é uma dúvida bem comum em relação a aluguias. A Riei Renomi permite o usuário se transformar em gelo para poder refazer seu próprio corpo caso seja atingido. Gelo é água em estado sólido. A Numa Numami permite o usuário transformar-se em lama, que é basicamente a junção de água e terra. A Suna e a Mori Mori permite aos usuários sugar os líquidos dos seus corpos, com o Green Bull ali meio que esvaziando um barril cheio de bebida. Por que essas frutas. Tem relação direta com a água, sendo que a mesma é o ponto fraco das akumas no Mi. Poderia então existir a lendária Logia da água. Imu igual o Mi, sendo ele o usuário dessa fruta. O vilão final controla a fraqueza de qualquer usuário. Ricardo, olha só. Essa questão de ter a água relacionado a esses poderes, não quer dizer muita coisa, porque são elementos presentes na natureza, e o Oda se vale disso. A água em si, ela não é uma fraqueza direta para o usuário, mas sim o mar. E o que, que é o mar no mundo de One Piece? Água, corrente. Qualquer água, por exemplo, chuveiro, vai ficar fraco, mas não vai causar aquela fraqueza tão grande. Mas se entrar num rio, se entrar numa piscina, mesmo que não seja água do mar... Aquilo vai afetar o usuário. Então o Oda já até respondeu isso no SBS. O usuário precisa estar com aquela água ali acima da cintura... Para começar a ficar um tanto quanto fraco. Beleza? Então ter esses elementos como água e terra formando a lama... Não quer dizer muita coisa. Porque são elementos presentes na natureza. Assim como vai ter a fruta do vento... E vamos falar que vai ser o oxigênio, o H2O... <risos> que vai conter também a umidade do ar. Então não pensem muito nisso, Beleza? Quanto Imu, igual o Mi, né? O mar, eu gosto bastante dessa teoria. Akuma no Mi da água eu acho controversa. Não sei como isso funcionaria, a não ser que Insama seja o próprio mar que odeie os usuários de Akuma no Mi. Nisso eu gosto, porque, como está aqui é dando nome, né? Imu, o Mi ao contrário é mar. Quem odeia será que os usuários? É o mar, literalmente, ou seria uma metáfora e o quem odeia os usuários é o próprio Insama. E aí ele poderia ter um, uma fruta que não necessariamente conceda a ele essa fraqueza. E ele conseguiria até enfraquecer qualquer usuário que ele lutasse. Seria interessante, acho que é um caminho que o Oda pode acabar seguindo. A fruta da água é comentada há muito tempo, não dá pra descartar, por mais louca e controversa que ela seja. Eu gosto que o Insama possa ter algo relacionado quanto ao mar em si ter um ódio aos usuários das frutas. E ele ter um poder desses seria um tanto quanto interessante de se ver. Não sei se seria tão épico, né? Porque precisamos de frutas meio parecidas com Nika ou com Kaido. Então eu acho que para parecer frutas agora tem que ser frutas tão insanamente interessantes como as frutas... Que estão na atualidade, então não necessariamente precisa ser a fruta da água, mas pode ser talvez a fruta do deus da chuva, uma divindade contrária, Nika, que controle a água, aí nesse caminho seria interessante o Oda se aventurar, beleza? Mas pense que a água em si não representa um perigo dos usuários, mas o mar, tudo que é água corrente, rios, piscinas, é, praias, não importa se a água ela é salgada, se ela é doce, se eles estiverem dentro de uma banheira, Tomando banho vão ficar fracos, mas a fruta em si, possuir esse elemento, Oda se vale da licença poética e elas não afetam o seu usuário, tá? Luiz Davi, com o Okiji Al sendo aliado do Barba Negra, será que veremos ele em breve com cartaz de procurado? Ou a Marinha deve saber de algum plano dele de estar infiltrado no bando? Olha, alguns devem saber, partindo do suposto que o Okiji faz parte da SWORD... Alguns dentro da marinha sabem, se lembrem que a própria SWORD é uma organização secreta até para a marinha Muitas pessoas não conhecem, não sabem que existe porque a SWORD ele investiga o governo mundial Então eu acho que o Okiji sim, ele faz parte dessa organização secreta e existem pessoas que sabem quem, a exemplo Garp e Sengoku tenho quase certeza que sabem da existência da Sword Visto que temos o Kobe, que é um aprendiz do Garp Tem o Corazon, que também era um agente secreto Que trabalhava diretamente para o Sengoku O Akainu pode saber também Porque ele tem uma tatuagem de espada no seu braço Então acho que essas pessoas podem saber o que o Okiji está fazendo Mas mesmo assim, eles também saberiam do Drake E o Drake tem uma recompensa Foi caçado, foi taxado ali como super novato Seria bem legal o Okiji recebendo uma recompensa qual recompensa ideal para o Aokiji? Eu, na minha opinião, tem que ser no mínimo ali, nível do Mihawk. Tem que ser um pouquinho maior que a do Luffy. É um almirante da marinha. Era a maior força que existia dentro da marinha. Então, a, a recompensa do Aokiji tem que ser, sei lá, 3.5 bi, 4 bilhões. Para deixar bem próximo ali do Shanks, dos Yonkous E fazer essa mescla e deixar as coisas tudo mais insanas. Eu apostaria que o Aokiji facilmente teria, sei lá, 3.8 bilhões de recompensa caso seja emitida aí Tuba, o fato de Pudim ter sido capturado Confirma que o Birds não era da Tribo dos Três Olhos Além do fato do Oda confirmar que pode existir Uma fruta da velocidade ou inteligência Eu Gosto muito dessas ideias de frutas É verdade, né? tinha essa coisa do Birds Talvez ser um, um membro da Tribo dos Três Olhos Por conta da sua máscara Acho que Seria bem legal o Oda seguir para esse enredo só que tem a Pudim, ela teria que mostrar esse poder em algum momento... Acabaria ficando dois personagens dessa raça com potencial de despertar o poder... Passou o Holy Cake, continuar com Big Mom, esticando muito a Big Mom para conseguir essas informações também não acho válido visto que tem outros young que tem que ser desenvolvidos o próprio barba negra agora o bug o shanks então big mom já participou de dois arcos inteiros e continuar com ela ali seria um pouco controverso então acabou fazendo sentido pudim ser sequestrada também é uma teoria né, muito antiga sempre conversamos sobre isso que é a pudim o barba negra invadir quando a big mom estivesse fora acabou acontecendo eu acho interessante o que mais me surpreendeu concordo com você é a fruta da força do birds isso, já até me perguntaram uma vez se poderia existir uma fruta da destreza, uma fruta é, da agilidade, eu falei olha não, não tem nada dentro da série que possa colocar um elemento desse como sendo um poder gerado por uma Akuma no Mi, mas apareceu a fruta da força. Agora tudo é possível como uma fruta aí da inteligência Por que não? Todos os atributos básicos de uma classe de RPG Certamente a, a fruta do Bird Foi a que mais me surpreendeu Dessas que acabou aparecendo É uma paramécia tão simples Mas mesmo assim Abre um novo leque de possibilidades, não é verdade? Elder Gonçalves Acho que existe bastante evidências para falar que Titch, o Barba Negra e o Tem alguma ligação E suponho que o Zback ainda pode aparecer Junto a isso Barba Negra também conseguiu o poder de duas Akuma portanto ao combinar esses dois fatos é possível que Teach e Zebec sejam a mesma pessoa ou pelo menos estão fundidos no mesmo corpo? Elder, olha, eu acho que sim. Eu acho que a questão do corpo estranho do Barba Negra é a ligação do Zebeck a ele. Algum jeito eles foram fundidos, não pode ser uma fruta que mesclou os dois porque essa fruta já existe e está com os filhos da Big Mom, lembra? Os 10, como é que é? os 10 gêmeos lá que eles se fundem. <risos> E uma só pessoa, essa fruta, a fruta da assimilação, ela já existe, tá lá com os filhos da minha mãe, Então não pode ser essa fruta que foi utilizada. O Zeebeck deve ter feito alguma coisa. Eu anteriormente achava que a ilha de God Valley poderia ter sido sugada pela escuridão da Yami Yami no Mi. E o Zeebeck acabou sendo sugado pela escuridão, a fruta renasceu. Barba Negra consumiu E com isso ele teria acesso a essa dimensão de escuridão Onde o Zeebeck estaria preso Mas eu acho que pode ter acontecido alguma coisa Para que o Zeebeck se fundisse com esse Tite E o corpo estranho é porque existem duas pessoas Tem diversos indícios que o Barba Negra Ele tem essa mudança de caráter dentro da série Como se fosse um Perse A parte de Jaya é a mais gritante de todas Uma hora ele odeia a torta, depois ele gosta E aí tem o Luffy e o Zoro falando que não é ele, é eles É a tripulação dele. Dele, ou será que eles viram algo a mais ali no Barba Negra? Uma dupla personalidade Eu acho que a resposta do corpo estranho é isso Como? Não consigo falar pra você Porque quando surgiu agora essa nova arma de Insama Que pode ser Uranus Na hora eu falei, pô, isso aqui é que destruiu o God Valley né? Com toda certeza foi o que devastou a ilha inteira Então acaba perdendo um pouco de força A Yami, a Yami, ter sido aquela que causou a destruição da ilha Aí não teria essa coisa dele de estar dentro da escuridão Zebek usou alguma coisa para continuar na e completar os seus planos. E eu acho que essa coisa é barba negra. Os dois sim estão fundidos no mesmo corpo. E é assim que ele consegue ter dois poderes. Eu espero que o Oda explique. Eu não quero... Olha só... Dentro da narrativa de One Piece, eu espero realmente que Oda não siga para o caminho mais simples de ser uma terceira fruta que concede o poder de duas Mi. Seria totalmente contraditório, seria muito ruim para a narrativa. Os fãs certamente iriam. Pergunto para vocês, vocês gostariam que chega lá falar fruta, <risos> fruta do hipopótamo tem três estômagos, ele pode ter três frutas. É a fruta do povo, porque o povo tem três coração. Entendeu? Eu acho que seria muito Muito chato se o Oda revelasse isso Eu espero que tenha uma explicação Mais legal sobre como ele pode Usar duas frutas, ligada Ao seu corpo estranho e não ao terceiro fruto Duas frutas, tá excelente Barba Negra ele já tem as duas frutas mais fortes de cada Categoria e tem muito ainda para Desenvolver, beleza? É isso JF Bonato, Lau contra o Barba Negro O que esperar dessa luta? Realmente surpreendente, me pegou de Surpresa isso, eu não imaginava Que Lau iria lutar contra o Barba Negra, que veríamos o Barba Negra usando seus poderes em ação contra o Lao, estou empolgadíssimo para ver o desfecho dessa luta Que eu acho vai acontecer, bom, o Lao despertou sua fruta, tá bem poderoso, a fruta dele é problemática por si só para se dar Visto que nem Big Mom e nem Kaido conseguiram fazer muito contra o Lau pela sua agilidade, o seu run é um absurdo total só que o Barba Negra tem poderes a longa distância. Gura Gura no Mi é embaçado de desviar daquilo lá. A Yami Yami que torna o chão... Completamente uma escuridão, ele também pode usar o Void né, sugar ali o Lau pra perto dele pra anular os seus poderes e com isso desfazer o room Vai ser um lutão, Lau com aquela espada dele que estica, que pode ignorar Haki O Barba Negra tomando o dobro de dano com qualquer coisa que atinja ele por conta da escuridão que suga né, tudo pra dentro dela Inclusive a dor é dobrada conforme ele mesmo diz, só que no desfecho de tudo não vejo o Lau morrendo de forma alguma, porque o Lau tem que estar na última ilha para descobrir o que é a vontade dos D. E eu também não vejo o Barba Negra sendo derrotado apenas pelo Lau. Ele é um figurão do último jogo. Ali vai estar um, tá na guerra final com toda a certeza, vai ser um inimigo para o Luffy, para o Shanks. O que, que vai acontecer? Eu acho que o Lau acaba sendo derrotado, infelizmente, visto que a sua tripulação... Não tem muito a contribuir, né, galera? O Bepo. Bepo, cadê o Sulong, Bepo? Não, não sei. O Bepo Sulong talvez poderia dar alguma força aí, mas vimos um monte de Sulongs lá lutando contra o Kaido e não deram nem pro cheiro. Duvido que o Bepo faria alguma diferença. Então, seria mais contra os piratas do Barba Negra. Mas também não dá. Olha a fruta do Birds, que é um absurdo. A fruta do Valgur, do Oki. São complicadas O Oda não desenvolveu nem haki Para esses personagens Sat Pinguim Também são personagens aleatórios A tripulação do Lau É problemática Para enfrentar a tripulação Do Barba Negra Que é muito forte É uma tripulação realmente De nível Yonkou A do Lau não é. Então assim, faz ser um lutão e tanto. Eu vejo o Law sendo derrotado. Eu espero que a sua tripulação não morra. Uma coisa meio que aconteceu ali com a Bonnie, sabe? Se separando da sua tripulação. Lao vai ser levado lá pra Ilha Ratinosu. Vai se encontrar com o Kobe. E aí teremos reunido... Os três que participaram do incidente do Porto Rochoso e vamos ter mais informação do que aconteceu nesse lugar misterioso. Porque o Kobe saiu como herói, o Lao saiu como Jichibukai. e o Barba Negra se aproveitou de tudo para pegar a ilha da Colmeia para si. Porque o Oshoku, o ex-pirata Rox, estava nessa ilha no incidente do Porto Rochoso. Então acho que é isso que vai acontecer. O Lao sendo derrotado e vai ser levado pelo Barba Negra como um Prisioneiro Cabote <risos> Lau tava preso esses dias O ano já vai ser preso de novo né O que, que você pensa? Acho que o Lau pode morrer aí nessa luta Nesse confronto Ou será que o Barba Negra só vai pegar seus poneglyphs E vai vazar Deixar o Lau ali Eu acho que ele pode acabar levando Porque é a fruta do Lau né Querendo ou não é uma fruta absurda E o governo mundial tem muito interesse nessa fruta dele Felipe Motte, Se o um navio comer uma no funda? afunda Ué? <risos> não Não <risos> Por quê? A a nomina altera a densidade do navio, ele vai continuar flutuando. Por que, que ele vai afundar? Não é verdade? Por que, que o ser humano afunda? Porque ele tem menos densidade, então ele não consegue nadar, ele fica fraco. O navio estaria ali na superfície, tranquilamente. Poderia boiar e poderia continuar vivo, sorrindo, feliz. Beleza? Não tem nada a ver isso aí não. Só fica fraco se você tiver ali ó metade da água, aí afunda porque não consegue... Bater os braços, fica fraquíssimo e vai afundar como um tijolo. Mas um navio não tem alteração da densidade, vai continuar boiando, beleza? Mas é um piece, né? Física e lógica não se aplica nesse mundo. Lembre-se, pessoas caem de escada, morrem e renascem como <risos> o maior espadachim do mundo. De <risos> Matt Skeeter, quantos arcos além do atual você acha que Hunter x Hunter terá até o final da obra? O Togashi ele respondeu uma vez que após o arco ali da, das eleições ele queria fazer em torno de 3 ou 4 arcos para finalizar a sua obra. Então temos o arco da sucessão, o arco do continente escuro. Eu acho que vamos ter um arco talvez bem paralelo ao continente escuro com a cidade meteoro. Ele pode acabar desenvolvendo isso junto, fazendo apenas uma grande saga, se pudermos chamar assim. Dividir esses arcos um pouquinho, mas a cidade meteoro... Tem que aparecer, tem que ter uma explicação, tem o Jairo na jogada, o Gon e o Kirua vão acabar voltando, eu acho que pode ser um arco no final com os quatro protagonistas reunidos, quem sabe vão pro Continente Escuro, mas eu acho que o Continente Escuro não é o último arco da, da série, beleza? Eu tô bem empolgado com o retorno de Hunter x Hunter, galera, pra quem não sabe, está voltando essa semana, tem capítulo novo de Hunter x Hunter, olha que coisa maravilhosa Feliz aí por Togashi conseguir se recuperar E fazer novos capítulos Dessa que é uma das melhores séries já escritas Mateus Barcelos Quando o Lau usa a sua fruta para inverter a identidade das pessoas Não seria esta uma maneira de manter uma pessoa Ou pelo menos sua consciência viva pela eternidade Ou pelo menos por mais uma juventude E poderia ser esse o motivo do antigo corpo congelado Ser do Insamá ou antigos Já que podem haver mais câmaras Confesso que não me recordo de ser citado Na obra se há algum limite para essa habilidade Da fruta do Lau Realmente essa habilidade não se desfaz sozinha É preciso inverter isso com os próprios poderes Então se o Lau colocou, ele tem que tirar Não tem um tempo que a consciência fique em um corpo E respondendo a sua pergunta Sim, é possível você viver mais uma vida Em Samar, eu gostei disso aqui hein, De o um corpo congelado, né se existe realmente um corpo naquelas câmeras Ser do próprio em Samar, E houve essa troca de identidade com o um corpo imortal Quem sabe o que estamos vendo ali é aquela sombra misteriosa Possa ser o corpo do Joy Boy do passado Seria interessante Mas com a consciência trocada de Insama Legal isso, né? Talvez esteja está tentando reviver o seu corpo de alguma forma e por isso queria a Fruta do Lau para voltar para o tesouro sagrado da terra de Mary Joyce. Olha que reviravolta que seria isso, hein? É possível, tá bom, galera? Mas tem que ter uma imortalidade um corpo imortal para se viver por todo esse tempo. Senão você só troca e fica vivendo mais uma vida. Fruta do Lau é um absurdo, convenhamos. Banho de chuva, o Luffy pode ter sido o Joy Boy do passado e que foi jogado para o futuro? Vocês <risos> sabem como eu me sinto em relação a coisa de viagem no tempo aí no mundo de One Piece, eu não sou muito fã Tudo é possível? Obviamente, tudo pode acontecer É o Oda que escreve, mas eu não gosto Eu vou falar pra vocês aqui um ponto que interfere um pouco nisso, né? Do Luffy ser o Joy Boy do passado que foi jogado no futuro A fruta Zunisha não falou que as batidas do tambor do despertar de Nika era Joy Boy? Então aquela fruta pertenceu ao Joy Boy do passado. Como o Luffy seria jogado no futuro, um bebê e ainda perderia o seu fruto. Só se o Oda criar uma explicação muito mirabolante para isso. Então acho que não. Acho que o Luffy é um personagem dessa era que herdou a vontade do Joy Boy. Faz muito mais sentido com o que conhecemos há mais de 85 anos de série. Não é verdade? A vontade herdada. Destino do Luffy de cumprir algo que alguém não conseguiu no caso Joy Boy do passado. Eu não gosto muito dessa coisa de viagem no tempo, porque é perigoso, né galera? Cria-se Deus Ex máquina Paradoxos, pode acabar colocando alguns efeitos não desejados na história. Perguntas que não vão ter respostas e o autor vai acabar se enrolando. É uma história sobre pirata. Foca nisso, deixa essa coisa de viagem no tempo como ele já colocou que eu achei perfeito, com Toque. Só vai para o futuro, não pode voltar, não tem como interferir em nada, não tem como mudar as coisas. Pode existir a fruta do passado? Pode, pode existir a fruta do passado, mas vai ser é a mesma coisa. Só volta para o passado, não tem como voltar. Seria dos dois usuários dessas duas Akumas no Mi para conseguir fazer esse ciclo de viagem no tempo. Não acho que o Oda vai para esse caminho. Pelo menos eu espero, porque eu acho que é um caminho perigoso demais. E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então faz o que? Deixa um likezão para eu saber. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui.